Nós, na verdade, somos a primeira cara quando tu entras num serviço público. A função do vigilante é essencial, embora não lhes dão um valor por isso. As pessoas nem têm a noção de quantos vigilantes há e em quanto é que o vigilante faz mover o país. Somos os primeiros, mais uma vez, a dar de cara com, a, com as pessoas e com os utentes. O grande problema disto tudo é que a legislação portuguesa, se calhar, não dá importância ao trabalho da vigilância. Eu acho que é muita precariedade, a segurança, um tem muita precariedade, a nível de, de, de pagamentos, a nível de, de pressão psicológica que fazem em cima das pessoas, a nível de ameaça, há sempre uma ameaça uh, uh, agregada ao, ao pedido, uh, pronto, a pessoa sente-se muito coagida a fazer o que eles querem porque tem receio das retaliações e isso existe muito, nós vemos e eu já presenciei muitas. Do que se ouve, do que eu conheço um, há empresas melhores, há empresas piores, há sítios melhores, há sítios piores. Óbvio que há empresas que o contrato de coletivo de trabalho existir e não existir ou a lei é exatamente a mesma coisa. Ficam, os trabalhadores ficam sem trabalho, ficou num limbo, porque no limbo quê? Porque a empresa que ganhou o concurso diz ao trabalhador que ele pertence à empresa que perdeu. A empresa que perdeu, diz que não, porque deu uma carta de transmissão de estabelecimento para ele ir para a empresa que ganhou. E, portanto, como é que, como é que se resolve este lo O seguro não tem acessibilidade para o nosso esforço, para o que a gente faz na nossa atividade. Então, quando vamos com problemas de colunas, hérnias, tendinites, joelhos, etc., ele coloca-nos problemas uh, dizendo que é um serviço, que isso já vem de trás, que é uma, é uma situação antiga e que também tem a ver com a idade. Todas estas situações colocam grandes problemas a nível de termos que ir para tribunais para conseguir resolver as situações. Infelizmente, isso acontece. E se começarem a pensar se os vigilantes todos fizessem greve? Uma greve geral dos vigilantes? É que os vigilantes estão em hospitais, estão em comboios, estão em tudo e mais alguma coisa. Até nos camionistas, para abrir os portões para os camionistas e ir lá buscar os caminhões. Esquecem-se desse pequeno problema, um porque se nós fizermos realmente uma greve geral, toda a gente aderir, o país vai parar mesmo. Nós sabemos as realidades que vocês vivem no vosso dia a dia. Temos estado convosco, temos dado voz no Parlamento à luta dos Vigilantes e por isso também contamos com os Vigilantes no dia 30 para termos mais força, para darmos mais voz a uma luta pela justiça, pelo reconhecimento e pela valorização da vossa profissão.